Após responder a jornalistas nos Estados Unidos, a respeito das acusações do caso das joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita à então primeira-dama Michelei Bolsonaro, o ex-presidente tirou fotos e andou cercado por simpatizantes e apoiadores que o saudavam o tempo todo. Bolsonaro tem sido alvo de investidas de agentes públicos que o acusam de crimes, entretanto ainda não existe nenhuma condenação ao ex-presidente Bolsonaro, o que confere a ele a prerrogativa da inocência em todos os lugares por onde anda. O que se comenta é que Bolsonaro, ao voltar ao Brasil, estará ativo em Brasília para preservar o eleitor conservador de direita e o legado de 58 milhões de votos conquistados, e para isso conta com o cargo de presidente de honra do PL, o Partido Liberal. Como presidente de honra, Terá assessoria jurídica para percorrer o Brasil, cultivando o conservadorismo. Como presidente de honra do PL, a principal função de Jair Messias Bolsonaro será rodar o Brasil e conversar com seus seguidores.